Eu tinha, assim, três grandes ídolos, que era o Zico, o Ayrton Senna, que era o programa ali de domingo na casa da vovó, e tinha a Isabel, que ficou, quando despertou o vôlei na minha vida. Quando foi em 1996, a Olimpíada de Atlanta, eu tive a oportunidade de ser convidada para jogar no Flamengo. E meu ídolo, a Isabel, ela era técnica,